Isso aqui é, eu tava vendo a cabeça aqui, ó, tum, tum, uh -huh. Isso aqui é, eu tava vendo a cabeça aqui, ó, Tudo. tum, tum. Uh -huh. Faz aí. Ah. Cinco. Uh, desde o início. Cinco. Seis. Sete. Oito. E um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Seis. Sete. A pedra tem que voltar mais rápido quando vai acelerando. Ah. Outro lado. E um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Seis. E sete. Ui. Aí. <risos> Bora, <laughs>